Sinfônica, não importa, é música. Mistura no som, pita, carrom. Acompanhando a batalha, filha completa. Aí, tudo bem? Foi mal, desculpa. Raciocínio, raciocínio foi. Desculpa, toda hora agora, mano. Ah, mas aqui <risos> então, seu Aqui sai o primeiro finalista. Os primeiros aí, finalistas. O primeiro tá finalista. É, é isso mesmo. Quem ganha aí tem o falou o pai. Caflão e, e Calinho começam, certo? DJ, eu quero o bap pai. Eu quero o bap Chega de trap. Oh, é de trap. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é. Bosta. chega de é. trap! Caralho! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Sei que agora já vê o olhar sombrio Vou te mostrar meu mano que isso eu me vicio. Pra que tá rico, pode mandar buscar que nós vamos de desafio Então cê tá ligado, aqui é com as ideias Eu faço o que eu quero, nós caras da plateia O mais é... ah, que já tem sua Continua, que é rua, ele atua Ele só atua, foi fica só de poste Com certeza você te um shot aqui Tic 12, com certeza você é dar mas você é uma diversão, pra minha dupla, o aqui amigo ressulta. Cê sabe, mano, na batalha nós temos que insulta. Entende, mano? Que hoje aqui é o seu fim. Você é um caminho desse lado o Caim. Você oh, tá ligado que agora eu venho aqui articulando esse round. Você falou que é diversão. Então sai aqui da roda, meu mano. E vai lá pro playground. Então, você tá ligado que agora vem aqui na levada venenosa. Ah. Para de ser com uma parada Pedra é preciosa mas sua rima vale nada ah, Minha rima vale nada é até, é até gratada mas cê sabe que a minha rima Tão sempre sendo lapidada Eu sou a gente raptada, Por isso, eu saio daqui de e te raptado, Decapitado, Fala que é desastre a tua ação Mas tudo bem, cê se perdi na perfeiçoação É tua ação, é cena então irmão Se disser que é tua ação isso, por isso caçou de terra, vou te mandar embora, se matrasa pro tiro de guerra. Então você tá ligado? Não né diversão otária, que cê fraco, né Gustavo, nem é um adversário. Com certeza, mano, cê não vai além na prata pro tiro pelo jeito contra você também É desse jeito mano, aqui treme na base Lembra quando cê chorava porque cê passou de fase? Ah, porque é... agora eu faço matar esses dois, é como tirar doce de criança, Dança, você me rapida pode ir pra meu mano, que mata você hoje vai ser maluco doce me cansa o que você tá falando, não, não é nada ético Tirar doce de criança é fácil Agora vê se você consegue tirar doce aqui desse diabético O verso vale o ar, e eu respiro é por isso que nesse vídeo é que é eu transpiro porque eu transpiro ideias da minha mente pra fora. E é por isso a cada página uma nova história. Me convence fraco igual vocês <tos> dois. Infelizmente, ou <tos> felizmente a resposta sempre termina em vitória. Ah, não termina em vitória, vitória que agora meu mano eu faço no meu proceder. Você é bom, tá ligado Acostumado a vencer Só que hoje mano, eu vim pra surpreender Meu mano, que agora eu faço bem e de boa E eu faço minha rima porque a sua é opaca. É Meu mano, eu quebro seu pescoço E você não volta nem pro dedo com não tô que Você quebrou sua adicção Foi pois... feito que esse cara aqui falhou na missão Você é bom ou não, sempre vai ser a questão Mas quando eu... Eu mostro a É desse jeito, mano, domina até pelos ares Cê sabe, mano, com a sua mente Eu faço malabares Sou tão sinistro, que meus guerreiros sabem Eu mato a presa com canino Esmago com os bolares. Nossa de Cara inteligente N se pose diferente Aê, cê tá ligado? Faça aqui a reflexão Meu irmão, cê de abaixo E faz uma flexão Então cê tá ligado aqui, assim, mano, é pouca de ideia Falou agora de malabar e peça plateia você faz malabar na mente dele, né, carcaço? E nessa batalha o seu papel é o de palhaço. O papel é de palhaço. Ah. Quando seu pai se ele só consegue rir. Falar sobre fazer reflexão. Meu ver é outra coisa, na mente gera reflexão. Quando venho aquilo improvisado, mandando pensar. Cara, como que faz aqui que é bem pensado? Então você é diabético, mas eu facilito mano, eu faço um trap salvado. É assim que você tem pensado, eu teve sua queda, teve esse round. Você pensou nessa merda, entende o que eu faço, parceiro na parada. O cabelo é do pose e você é só pose de quebrada. Moral, oh. Por isso que você é bobo, é pose de quebrada. Não rima nada, então falando que ele faça o rodo. Aê. Cê tá ligado, essa que é a função Mas pode até travar, mas sabe que os...